Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né gente? Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, olha só gente, ela tem um pátio bem grande aqui na frente, ó. o terreno é enorme, 15 por 30, são 300 metros de casa, 5 suítes, sendo duas americanas ou demi suíte. E eu quero te mostrar, aqui na frente dela, gente, ó, já temos um paisagismo, uma palmeira família aqui, gente, ó. Olha que linda. Aliás, não é uma palmeira família, né? É uma palmeira. Aqui embaixo já tem, olha só que legal essa vegetação aqui, ó. Tem um hall de entrada excepcional. A casa, ela tem o layout dela, fachada, umas linhas aqui, ó, que dá um charme pra casa, né? Olha esse, essa garagem, né? Encurvada. Parece a casa do nosso amigo aqui, Esquilares, mas é a casa do corretor da praia. Bem-vindo e bem vinda então, a única casa com condição especial que pode ser a sua mais nova casa de moradia no litoral norte gaúcho e que você pode pagar de um jeito muito facilitado. Bem-vindo, então. Vou encostar aqui para não bater a porta. Olha só gente, acabamos de entrar na sua casa, na casa da sua família, olha que linda. Pé direito alto, lustre imponente, lareira a lenha gente, aliás nunca foi usada, toda revestida com travertina. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe, mas antes, olha essa entrada, esse pé direito. Lá atrás, o nosso lago com piscina, não é maravilhoso? Você entra na casa, já vê que ele é astral. Lindíssimo de praia, aquele astral lindíssimo de integração com a família Quem tá aqui olhando TV, tá conversando quem tá na mesa de jantar Tá conversando quem tá na churrasqueira lá no fundo e eu vou te mostrar Então vamos lá? Bem-vindo então e bem-vinda à sua casa Olha só que pé direito maravilhoso Vamos lá então gente, vamos conhecer o imóvel Essas bicicletas estão aqui, pois os proprietários usam né eles praticam, né? E quando eles não usam, eles usam a bicicleta de decoração. <risos> Tô brincando, gente. Eles deixam a bicicleta aqui, tá? Olha só. Então aqui seria o Living Star, tá, gente? Lareira. Muito espaço aqui. Duas poltronas maravilhosas super confortáveis lá. Um sofazão de cinema aqui. Mais outro aqui. Eu até vou arriscar que foi feito pra cá esse sofá. Olha só, gente. O detalhe dele parece que é couro, mas não é, tá, gente? Muito legal aqui. Pé direito alto, lareira é toda introvertida, tá, gente? Aqui, gente, ó, olha só. A gente já tem a nossa esquerda. Deixa eu, vou aumentar aqui devagar para você. Nós temos um lavabo, um lindo lavabo. Olha só. Todo também com papel de parede. Espelho. Aqui nós temos os lustrezinhos. Muito bacana. Como toda casa comercial, toda casa boa que vende mesmo, tem que ter um quarto embaixo. A nossa famosa suíte do vovô. E da vovó, então, tá aqui. Uma cama de casal, já com televisão. Aqui nós temos papel de parede. Temos uma cabeceira. Vocês adoram que eu faça isso, né, gente? Vamos fazer, então, ó. Uma cabeceira. <risos> papel de parede aqui. Lustre ali em cima também. Televisão já tá aqui. Esse aí é o seu corretor. Diego, prazer. Vem cá, que eu vou te mostrar mais. Desta casa. Aqui o banheiro desta suíte. Linda, maravilhosa, essa casa. Gente, essa casa tem uma condição de até 60 meses para pagar direto com o proprietário. Preço muito bom, gente. Vale a pena você conferir. Ela vai ficar mobiliada conforme você está vendo. Vai ser apenas objetos pessoais. Aqui então a gente tem uma mesa para o carteado. Não tem mesa de sinuca, mas tem mesa de. Para você jogar carta Ah, não gira, achei que ia girar. Porque. Ó, ali tem tá as gavetinhas. Gavetinha. Cadeiras em couro. Aqui nós temos uma escada toda de travertino. Com LEDzinhos aqui também. Olha só que legal. A gente já vai subir lá. Deixa eu te mostrar aqui embaixo. Sala de jantar, ou living jantar. Nós temos aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 12 pessoas. Linda. Olha só que diferente esse lustre, ó. Olha que bacana. Gente, esse imóvel tá à venda com uma condição super especial. Ele estuda receber imóvel de menor valor, até 40% do valor da casa. Diego, qual é o valor da casa? Está na descrição aqui embaixo, mas eu vou te falar. O valor da casa é R$ reais em 60 meses para pagar. Ou estuda a proposta pagamento à vista. Olha que cozinha maravilhosa, temos uma ilha aqui, uma churrasqueira elétrica ali, uma bifeteira ali do lado Mais esse balcão aqui, mais uma cervejeira aqui, nossa torre quente está aqui, aqui na frente Nossa cristaleira aqui e a nossa geladeira maravilhosa, não sei se é uma side by side Olha só, em pouco espaço aqui, olha o que nós temos, uma ilha, uma cervejeira, churrasqueira Ali nós temos a bifeteira, lava a louça no cantinho também Olha só gente, eu não vou abrir porque a casa está sendo usada né? Então não vou abrir. Mas aqui, meus caros, ó, é só encomendar seu chope e sair para a festa. Você está aqui, ó, enchendo a cara de chope Enquanto seus filhos tomando banho na piscina, sua esposa fazendo a hidromassagem ali, olha que legal, né? E ela tem um detalhe aqui fora que serve para noite. E eu vou te mostrar daqui um pouco. Então, aqui, forno e micro, torre quente, cristaleira, armários aqui. Aqui nós temos uma ilha com fogão cooktop, exaustor aqui também, da Fischer. Aqui a gente tem a lava-louça, cozinha, torneira. Não é estilo cantor em casa, mas é uma torneira monocomando, água quente e fria. Aqui a gente tem a nossa parrija. Ó, pra quem curte um churrasco uruguajo. Ah, ele falava portunhol. Aqui os espetos, deixa eu ver onde é que eles ligam aqui. Ah, olha aqui, gente, ó. Controle remoto dos espetos, ó. Grelha e tal. Nem vou ligar, vai que eu não não consigo ligar, essa churrasqueira só tem um problema, ela não aceita carne de segunda <risos> ai, ai ai, tô brincando então é que a carne tá baixando o preço tá bom de fazer churrasco hein? aqui então a nossa cozinha, ó gente, ó vermelho e azul, molocomando, quente e fria aqui é a nossa área de serviço dá uma olhada aqui top gente, a casa tem 300 metros mas ela é bem distribuída Ó, ali tá o junker da água quente, misturador também. Aqui a máquina de lavar, prontinha. E aqui ainda a gente tem, de quebra, um depósito, ó. Tá meio bagunçado, nem vou mostrar para você não ficar com medo. Vamos lá. Uh, vamos lá conhecer a parte dos fundos da casa. Olha só. Aqui, meus caros, ó. Olha que varanda, que espaço maravilhoso. Que espaço top que a gente tem aqui, tá, gente? A gente tem... Vamos começar aqui a só. Aliás, vamos começar aqui. ó A gente tem aqui uma hidro de concreto, tá? Gente, para você sentar e relaxar aqui. Tem vários jatos de massagem aqui. Tem luzes também. A gente tem uma piscina com deck molhado para você botar cadeira aqui, tá? E ficar dentro da cadeirinha curtindo. Nós temos a parte mais funda da piscina ali. Ela é borda infinita para o lago, tá? Ali ela não tá toda cheia, a piscina, né? E aqui, meus caros, ó, aqui a gente tem um, vamos se dizer, aqui na praia, a gente chama de lounge, tá? Aqui, lembra que eu falei que você tem uma área pra de noite? Então, de noite você pega o vinho, senta aqui com o violão, curtindo o lago e começa aquela cantoria, né? Aquela tocação de violão que só os violinistas sabem tocar. <risos> Sabe que eu toco violão, né, gente? Um dia eu vou tocar pra vocês. Segue lá no Instagram, que eu... Ainda fácil isso aí para vocês, tá bom? Olha a fachada aqui da nossa casa, que linda, né? Olha só. Aqui do lado, gente, ó, nós temos um acesso que leva até a frente da casa todas, toda ela de pedra dormente, tá? Que imita madeira, essa pedra aqui. E cheio de pedrinha branca também aqui, tá, gente? Então, tem acesso pelo lado da casa. Ali do lado daquela casinha é a casinha do gás. Aquela outra caixinha é o timer que acende aqui, a irrigação da casa, a casa tem irrigação meu caro, precisa se preocupar, tá bom? Aqui mais duas palmeiras, fantástica gente ó. Cerca, podocarpo viva lá. Os vizinhos não conseguem ver você na hidro ali se massageando Aqui também gente ó, os podocarpo aqui também. E vamos conhecer mais da casa e sem falar que nós estamos na melhor posição solar. O sol vai nascer lá e vai fazer toda a volta aqui ó. Então você tá com a tua piscina para o norte. Amanheceu, sol. Ficou noite, acabou. O que eu quero dizer? Que vem sol na sua piscina desde de manhã até o final da tarde. No verão, no Rio Grande do Sul, você sabe que é quente. Aliás, aqui o nosso verão o, é em torno, tá gente? De 30 a 38 máximo grau aqui. Né gente? Mas é muito bom o nosso verão aqui. Bem ameno mesmo, né? Olha só que pé direito lindo, ó. Maravilhoso, né? Vamos conhecer mais da casa então, gente? Vamos lá? Olha só, subindo aqui A gente já tem um corrimão de vidro Nem é corrimão, né? Um guarda corpo todo de vidro Isso aqui é caríssimo É mais caro que a sinox Vamos subir aqui Olha só, eu vou começar pela suíte aqui da esquerda Nós já vimos uma suíte lá embaixo, né? Agora nós vamos ver essa daqui Mas antes de eu te mostrar Olha só, gente, ó tem um janelão de vidro ali que dá a luminosidade direta da rua para dentro da casa. Olha só que lindo. Bacana, né? Você não acredita que essa casa tem só 300 metros. Olha a distribuição dela, que boa. Muito boa. Aqui um ah, um suíte, então, de casal. Uma cama de casal. Linda. Maravilhosa. E aqui, gente, nós temos uma sacadinha. Deixa eu abrir para você aqui. É um terraço, né? tem um guarda-corpo ali, né, de aço inox, escovado, porque ali não tem nada, né? Ali é só um detalhe da garagem, detalhe da fachada do layout, tá bom? E aqui, meu Carol, deixa eu te mostrar um detalhe aqui bem legal que aqui, aqui de cima. Ó, aqui é o guarda-roupa, tá? Duas portas, não vou abrir porque é particular, estou usando. Já vem com televisão. Ah, você quer que eu mostre a cabeceira? Então, tá cabeceira de MDF aqui gente ó desde o chão até em cima aqui a gente tem o banheiro que eu é aqui é o split ó todos os quartos têm split o banheiro que é americano suíte americana que que é a suíte americana Diego assim deixa eu te explicar esse banheiro aqui serve para os dois dormitórios só que eles têm portas privativas por exemplo. Um pode estar tomando banho aqui, enquanto o outro pode estar aqui escovando os dentes. Olha só. E fica privativo, só que um banheiro serve os dois dormitórios. Como é que chama na sua cidade? Aqui é a suíte americana ou Demi-suíte, né? Sei que tem outros nomes em outras regiões do país. Olha que quarto legal, gente, ó. Um, tri, um biliche, mais uma cama aqui e mais um espaço legal, ó, pra colocar o play das crianças, um computador, a televisão já tá ali, Olha que bacana, esses detalhes amarelinhos que combinou pra caramba. E aqui a gente tem mais, ó, um guarda-roupa e mais uns nichos aqui amarelo de melanina e MDF. Olha que bacana. Bonito esse quarto, né? Dá mais um close nele pra vocês verem, ó. Que bacana. Vamos conhecer agora, então, a nossa terceira suíte. Olha só. Aqui, eu acho que, eu acho não, é a suíte maior aqui. Aqui o banheiro dela, acabei de entrar. Parece papel de parede no fundo, mas não é, é um azulejo com um detalhe de flor, tá lindo. Bonita demais. Aqui também tem uns nichos, espelhos, torneira também é monocomando. Aqui então, vamos lá, a suíte, tá? Uma cama de casal, uma cabeceira Almofadinha, um detalhe de espelho ali, liso, bonito pra caramba. Aqui o nosso guarda-roupa, mais uns nichos lá, um lustre assim diferente, esse aqui, ó. Bem bacana, tem uns led aqui em cima também, gente, ó. E aqui nós temos uma sacada que ela integra com a outra suíte, com uma linda vista pro lago, nós já vamos acessar. Aqui tem a televisão, tá, gente? De LED, painel, ar-condicionado split tá lá. A que eu vou te mostrar mais Desta linda casa que está com uma condição Especial Vale a pena você conferir É a oportunidade que você tem Para morar, para usar no Natal No novo Banheiro da nossa quinta suíte Madeirado lá Desde o chão até a parede Bem legal essa ideia, já vi algumas casas assim Fazia tempo que eu não vi até Agora estão voltando à moda Aqui então É a suíte né? uma das principais porque olha o tamanho da cama gente é gigante essa cama aqui ainda sobra muito espaço cabeceira então de MDF com espelho guarda-roupa que tem três portas ar-condicionado split tá ali e aqui meus caros ó vamos abrir aqui te mostrar aqui aqui a gente tem a nossa sacada com a linda vista para o lago o Enseada, lago de xangri Lai, é um condomínio famoso pelos seus grandes lagos então aí está a gente a casa de R 3 milhões e 800 reais estuda receber imóvel de menor valor em todo o Rio Grande do Sul a gente estuda negociar o preço vai ser entregue mobiliada. são cinco suítes 300 média construída 450 metros de terreno se você gostou, não perde a oportunidade, chama aí e vem passar o Natal com a sua família na casa, prontinha, mobiliada, sem precisar pagar toda ela. Gostou da ideia? Chama aqui, aperte aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana, até o próximo vídeo e tchau, gente.